Rádio CREA Minas Notícias Para discutir as questões relativas ao exercício profissional e esclarecer dúvidas sobre a atuação profissional, o CREA Minas conta com conselheiros regionais, representantes de entidades de classe e instituições de ensino. Eles compõem o plenário e as câmaras especializadas das modalidades de civil, elétrica, química, agrimensura, agronomia, segurança do trabalho mecânica e metalurgia, geologia e engenharia de Minas. O coordenador de 2021 da Câmara de Elétrica, engenheiro industrial Wellington Damascena Dutra, resume como os conselheiros atuam apoiando o Conselho no trabalho de fiscalização. As câmaras elas fazem um trabalho fundamental, o primeiro é de dar a atribuição aos profissionais, então ela garante uma proteção da sociedade a partir do momento em que ela define é, o que o profissional pode fazer de acordo com a formação dele. Então, ela evita que a sociedade ela seja lesada por leigos que estão atuando né, de forma indevida no mercado. E também ela faz a orientação da fiscalização, que é muito importante para toda a sociedade. Então, ela define as prioridades, o que vai ser fiscalizado, como vai ser fiscalizado. E isso resguarda a sociedade de ser lesada aí pela atuação de leigos ou até mesmo de empreendimentos que não têm um responsável técnico. De acordo com o coordenador da Câmara de Segurança do Trabalho, Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho, Pedrinho da Mata, as câmaras também representam um espaço especializado para que os profissionais e as empresas se informem, tirem dúvidas e resolvam pendências no exercício de suas profissões e atividades. As câmaras têm fundamental importância quando, do ingresso do profissional, após a sua diplomação, após a sua graduação, ele vem ao conselho para satisfazer aquilo que está em lei, ou seja, buscar o seu registro. Isso é de cunho obrigatório. E quem faz essa análise é a câmara. Então, uma vez que o aluno, ele cursou, ele tem a sua grade curricular ali estabelecida, ele traz ela para o CREA e o CREA, através da câmara, vai analisar e dar a atribuição devida para ele desenvolver a sua profissão. O CREA Minas trabalha pela valorização das profissões regulamentadas, com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento econômico e social sustentável. O Conselho faz isso por meio da verificação e fiscalização do exercício e das atividades nas áreas de engenharia, agronomia e das geossciências.